Então tá, galera, vamos curtir aqui a beta do Project Resistance. E hoje é dia de matar zumbi! É, é isso aí, galera. É o seguinte, esse aqui é o novo Resident Evil, né? Talvez não seja o Resident Evil que a galera tava esperando, mas é um Resident Evil diferente, né? E a gente tá testando aqui a beta, que é uma beta fechada exclusiva para Xbox Insider e para embaixadores do Resident Evil, né? A beta vai rolar agora nesse fim de semana. Então já vamos dar uma conferida aí nesse novo game, galera. Vamos lá, então. Lembrando que esse game ele vai sair em algum momento, provavelmente de 2020, ainda não tem data. Ele sai para Xbox One e PlayStation 4, né? Bora lá, então. Uma partida rápida. E é o seguinte, aqui já começa a nossa primeira decisão. Né? A gente vai escolher ser ou vilão, ou um dos quatro sobreviventes É, eu né? começaria acho que com sobrevivente e depois vilão Tá, beleza, vamos fazer então assim, vamos começar com sobrevivente E é isso aí, né, a gente já fez um tutorial rapidinho, já viu mais ou menos como é que são as mecânicas E é o seguinte, ele tem até uma pegada meio RPG nesse sentido, né A gente vai escolher um dos sobreviventes, um é um tank, um tem uma healer ali, uns metem dano Então a gente vai meio que definir o nosso sobrevivente pela função que a gente vai exercer ali na, na partida, né Vamos lá, vamos conferir. Beleza galera, deu mais ou menos um minuto de loading aqui, não sei se vai ser assim ou se é agora durante a beta né, mas é isso aí, aqui a gente vai com o Tyrone, eu acho que a galera já escolheu, é isso, a gente é. tem que ir com ele, e ele é o tank né, então vamos lá né, a gente eu tem que isso mesmo. aguentar tomar dano, vamos nessa, tá, vamos ver aqui, ah a gente escolhe aqui qual é a nossa habilidade, é isso? Revigorante, salva vidas, ponta a pé. Ah, pronto de emergência. Uh, reduz bastante o dano causado por armadilhas. E aqui recupera vida automaticamente quando os pontos de vida estiverem baixos. Ah, eu vou no ponta pé direto aqui. Uhum. Né, Vamos nessa. Tá, beleza. É isso aí, né? Vamos nessa. Tá, aqui são as habilidades dele. O Scythe Tomorrow, não faz diferença para mim. O Bob jogou em cold cold cold. Esse cara tem nada que me <risos> esclareça. Beleza, vai lá, vamos encarar essa aí. <risos> tá. A gente tem aquele tempo ali para sobreviver, né? A gente tem que conseguir fugir desse lugar antes do tempo ali, né? Mas é, o tempo, tempo é mutável, né? De... É. <risos> <risos> Bora lá então que já zumbizeira. tem a zumbi. Tá. O Mastermind, que é o vilão, é ele que posicionou aqui os zumbis. Ele escolhe onde ele quer colocar, onde é que ele vai botar a armadilha e ele tal. Ele pode controlar, inclusive, né? Pode controlar diretamente. Hum. Tá, beleza. <risos> tem um maluco que ficou lá pra trás. Vamos nessa. Caraca, a gente tem que procurar uma saída. Ó, aqui, ó. Aqui já tem. Olha ali, ó. Já tem ó, armadilha aqui. E tem barulho de zumbi atrás da é, porta, É, o zumbi atrás Aí, da... ó, sabia? É que safado. Tá dar uma aí nele. Alguém deu um. o que foi isso? Es... Uma explosão. Alguém deu um headshot nele. Hum. <risos> tá. Vamos lá. Fechou. Olha aí. Tá, aí. Nossa, tá com um barulho. Créditos. É, esses créditos aqui a gente vai usar pra comprar arma e itens depois quando a gente achar uns baús. Bora lá então. Que cachorro! Caraca, que cachorro! Ah, não creio! Esses cachorros do Resident Evil são malévolos! Atrás de ti, tá cachorro! Caraca! Não! Ah! Caraca! Bora, bora! Ah! É que... Caraca, a gente tá de tank aqui, a gente tem que... Okay. E o tempo ali a gente caraca. perdeu os segundos, ganhou os segundos. Caraca, galera, a gente já tá rastejando aqui. Vamos precisar dar uma recuada aqui que a healer vai ter que nos ajudar agora. Nossa, tem um zumbi que comer pés. ok? Aí, caraca, ela tá nos ajudando. Beleza, beleza! Boa, boa, boa. O time mandou bem agora. Aí sim, hein. Show. Tá, fechou. E esse poder dela Caraca. tem um tempo de recuperação também, né? Caraca, a gente não vai poder... <risos> que estupidez. Bora lá. Olha aqui, o maluco tá botando mais... Olha aí, mais aquele em... cachorro! Caraca, vamos ter que seguir, galera. Meu ela. Deus. Caraca, não acredito, que preso em outra armadilha Ai, aqui. Ai, não, não, não, não, não. Ele atira, Não né? Não acredito, caraca. O cara que caraca. controla a parada aí <risos> também pode dar tira. Beleza. Tá, tá ajudando aqui. Caraca, é muito apelão o jogo, né? O cara pode metralhar, né? <risos> Beleza. E valeu, amiguinho. Fechou. 3 minutos e 58, estamos com uma certa pressa no caso. É, eu acho que a gente vai se dar mal. Eu acho que vai dar mal, ótimo, tudo bem. Ah, repere ao o QC da tranca. Eu acho Eita! que a galera tem que correr, viu? Tá todo mundo meio andando devagarzinho. Caraca, a gente tem que ir rápido mesmo. Né? E tem mais um visual aí atrás. Aí, aí. Não, vamos, vamos, bora, bora, bora, bora. Caraca, a gente tomou uma mordida sinistra aqui. Mete paulado, hein? Para baixo, para baixo. Hein? Caraca, eu não acredito. O cara botou um negócio explosivo aqui. Tá, mas a gente pegou. Beleza. A gente pegou o um negócio aqui. A gente precisa de duas chaves, é isso? Tá. É o mapa. Okay, Tá, ficou choque. Não tem erva, não tem nada. Aí. Tá. Bora então. E aí, palada, palada, palada! Não, caraca! Palada, palada! Bora, galera! Toma! Palada atrás de ti! Ma... O, cara enche... o cara encheu não! de zumbi aqui, véio. Olha aqui! Ah, ele tá controlando esse maluco aqui. Aqui é o, o Mastermind. É... Quando tá com o olho vermelho, aqui o cara tá controlando direto. Né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pra lá. Caraca, sai fora, sai fora. Ele tá em cima da nossa healer aqui. O cara lançou um cachorro aqui Graças também. Meu Deus do <risos> céu, que bagunça! <risos> Caraca, eu tô quase falecendo, galera. Bora lá. Ai, não, não, a gente vai cair. Não! <risos> sai fora. Meu Deus, o cachorro tá em cima da armadilha, tá aqui, Nossa, mano! Nossa, se morre perde 30 segundos, né, então... Caraca! Aí, eu salvou, Não acredito. A gente renasceu em cima da armadilha, tá bom. Oh, bom então. Meu Deus, aí, não vai aí. dar tempo, não vai dar tempo, galera! Sai fora! Caraca, a gente ganhou um tempo extra aqui. Bora! Não, não, não, não! Tá, a gente conseguiu! Bora! Não, já era! Ah, acabou o tempo! Já tudo. era! Caraca, fuga mal sucedida, hein? Morreu geral aqui, não deu nem tempo, galera. Vai assim, na minha opinião, acho que tem que tudo meio correndo, assim. Não dá pra ficar correr, muito né? devagarzinho, tem que se fazer correndo. Quando ver é meio ultrapassar zumbis, nem se gastar muito tentando matar. É. A não ser claro quando ele tá controlando que com os olhos vermelhos, mas senão tem que meio que ir rapidão, tem senão. Corre, ela aqui. Caraca, difícil aqui a parada, viu Difícil, mas gostei, gostei Beleza, galera, vou tentar outro personagem aqui Vamos ver se a gente vai com o Samuel agora Isso aí, amigo força bruta Aqui aumenta o dano de punhos de ferro E ativa golpes finais mais fácil Aqui é implacável, aumenta temporariamente o dano causado Soco certeiro hum. E o ímpeto, ó Cada inimigo abatido reduz permanentemente a carga base de punhos de ferro. Isso é tipo o nosso DPS, né? Beleza, estamos prontos. Se todo mundo marcar pronto, a gente começa senão em 20 segundinhos aí. Show, show, show! Tô a gente está experimentando aqui alguns probleminhas de servidores, né? É. Lembrando que a gente está no período de beta, né? Mas a gente cortou os loadings aqui para o vídeo não ficar muito demorado, né? E é, já aproveita e já se inscreva aí no canal, já assine aí o sininho, já clique no sininho. Pra não perder nenhum vídeo do canal, hein. Isso aí, galera. Bora lá, então. Começa mais uma partida. Vamos ver se nessa aqui a gente tem mais uhum. chance de sobrevivência. Agora sim, ó. <risos> tiro o porrada e bomba. A gente tem que ir pra cima vamos e pra correr. Cima. Porque o tempo é curto. <risos> o tempo urge. É, vamos, vamos, vamos dar chance pro Mastermind dessa vez aí. Uhum. Né? Vamos lá, hein. Tô sentindo confiança nesse time aí, ó. yo. Yo. <risos> <risos> <risos> Bora lá então. A gente dá uma corrida, esse é o nosso ímpeto aqui. Aqui a gente dá uma paulada. É isso aí, né? E quando eu abrir as portas sai dando paulada, torta e direita, né? Ah, aqui a gente podia já comprar uma arminha de cara. Hum. Comprar essa aqui, comprar. Ah, comprar erva na real, viu? prema arma com era, vamos ver se a gente acha munição. E vamos lá, que o tempo tá baixando. olha que sacanagem Caraca. eles não deixem ele naquele tempo ali <risos> Não, tem nada aqui. Hein? Ah, tá louco. Tá. Porrete, o cara aqui tá espiado Meu filho, também, né? vai rápido, meu filho. Se for aí, nunca vai conseguir fechar esse negócio. <risos> esse aqui é nosso tank. Então vai na frente dele. Não, esse é nosso tank. Não, deixa ele. Aí. Toma. Caraca. E vai, toca a ficha. Bora. Vou pegar um sprayzinho aqui, bora, bora, bora, bora, bora. E já sai dando paulada, que atrás da porta, certeza que vai ter coisa. Você tem um cuidado aqui ver se não tem armadilha. Bora galera. Mas é, o pessoal tá meio devagar, né? Caraca, tem algum zumbi aqui que a galera tá. Vai ter que ir junto... Aí, aí! Paulada, paulada, paulada! Muita paulada, muita paulada, paulada! Tem <risos> que ir um violenta! Ó, oh, tem uma parada aqui pra pegar, Vai lá. Opa, é só cuidar aqui, hein? Tá, beleza. Vamos, Bora. pessoal, vamos, vamos, vamos. Tamo vamos. bem, tamo bem. Eu sou a motivadora número um, vamos lá. <risos> aí, aí. Caraca. Eita, o que que deu aqui atrás pra... Deixa eles Caraca! Matando. Vai abrindo a porta enquanto eles vão matando. Vamos lá, trabalhei aqui. Vai Mas aí dando vai lá. zumbi. Vai dando palada, palada, vai pra frente. Não, pega do outro lado, vai do outro lado. Bro. Tá acumulando zumbi! morre para Pra baixo, pra baixo! Morreu! Aí, aí morreu! Fala corre isso. lá, corre lá! Pega os Deixa próximos! Pegar. Alguém pegou a erva aí. Bora! Ixi, caraca. fechou de novo? Ah, que sacanagem! Que sacanagem! É... Vamos ah. lá, paulada, paulada! Vamos lá! Aí, aí, aí, aí! Em cima! Que, que é isso, caraca! Ih, tá voando! <risos> Meu zumbi Deus. voador! Sai fora! Meu Deus. Tá, vai embora. Nem, nem te gasta que eu aí, Não. nem te gasta. Aí, na cabeça. Vamos lá, vamos lá, pra frente, pra frente. Não, mas a gente ganha tempo se mata os zumbis também, né? Ah, tá. Isso é uma <risos> Bora. Vamos, galera. Vamos, vamos. Vamos só cuidar das Aquela armadilhas Aquela plantinha do chão tinha que pegar daquela Não planta. Dava. Ah. Opa! Eita! Eita! Onde é esses Sai fora! Tá, já foi. Agora uh! vamos, vamos, pra frente, pra frente. Que que é isso? O cara O tá sendo tá, controlado, ó. Ah, você aí é controlado por ele, ó. Já estamos tirando base na mente. <risos> Já Acabou foi. A, palhaçada. Tá, a gente ganhou um tempo aí. Tá. Ah, conseguimos crédito. Ai! Caraca, ai, sai fora. Ele... Meu ele... Deus, Oi, ele não. nos pegou. Um cachorro tarado Cadê a Healer? Aqui. Nossa, a gente tá assim Caraca, a gente tá sem tu arma. tem plantinha ali, né? Peraí, a gente tá tem sem quatro, arma. Tem quatro, alguma coisa usa planta. Tá. Não, ela nos deu uma rila. Tô sem, sem arma aqui agora. Tô sem um porrete. Caraca, como é que a gente Eu vai fazer aqui? Tenta achar um porrete aí. Tá soco mesmo. E aí, tenta ajudar ele. Aliás, segurar, segurar. Aí, aí. É o. É o que, que a mulher tá fazendo Cara. lá parada? Que, que turma ridícula! Caraca, alguém salva o maluco, sai fora! Morre! Não, Cadê creio. o resto? Aquela mulher tá parada, que manta! Caraca, eu vou cair também! Ixi. Bora, time, vamos junto! Aí, aí, aí. Revive ele, revive ele. Vai dar soco, soco, soco! Nossa, o que tá atirando o maluco! É o Mastermind! <risos> 4 tá minutos, 4 minutos de <risos> nervosa com o tempo. Sai fora! Aí. Tá, vambora, tá, vambora! Deu vambora, certo, vambora. deu certo, deu certo. Deixa eu usar uma plantinha aqui. Fechou. Nossa, a gente tá muito mal de tá tempo Tá vendo? Vamos embora, galera. Vamos embora. A pessoa se gasta nas coisas desnecessárias, sério. Aqui. Ah, tem que botar o pé ali, ó. Uhum. Tá, já foi. Faltam peças ainda. Não, ah, creio. não creio. Ah, ela conseguiu. Ela botou, ela botou. Bora aqui, abri, galera. Abri, Daqui, abri, aqui, todo mundo aí, ah, não, precisa de mais peça ainda. ainda precisa ah, entrar. que saco. Não acredito. É, vai. Eita, o que, que é isso? Caraca, o que, que houve aqui? Aí, lá vem ele, ó. Não tenho. Sai fora. Sai daqui! Hum, <risos> Sai fora. Dois minutos. Ishi. Toma. Eu, como uma boa pessoa ansiosa, fico nervosa com aquela contagem de tempo. Meu Deus! Nossa! O que aquela pessoa tá parada tô ali? Tô falecendo. Ser, dá um chute nela. Caraca, eu tô <risos> envenenado. Não, vamos, vamos, galera! A gente tem que ir pra porta. Não dá, ainda falta peça. Onde é que tá? Tem alguém procurando as peças? Aqui tem munição, munição. Agora que eu vi, tem munição aqui. Ah, tô envenenado, galera. Aí, vai ressurgir, vai ressurgir ali, ó. Caraca, não acredito. Morre. Não, morre. Tá, ajuda a procurar as peças. Deixa ele aí, deixa ele aí, vai embora. Tá. Ele vai, não vai parar de colocar novos. Cadê tá a galera, hein? Cadê a galera? Ali, ó, tá não, mundo... ela, conseguiu, ela conseguiu a peça, não conseguiu? Conseguiu? Não. Essa música, não. então. Caraca, a gente tem que ir em outra sala, galera. Tem é, mas, que ir mas outra é que tá sala. todo mundo parado aí, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Bora, bora, tá, o cara tá botando um inimigo aqui. Não, não dá. Ai, ba... bem forte Caraca, ainda. Caraca, não dá. Caraca, vamos, conseguiram, conseguiram. Vambora, vambora, bora. todo mundo. Vai, todo mundo aqui. Não, galera, tem que vir. que, que era ali no Mr. X? Não, não. Ai, isso! Eu disse Deus que céu. era! a gente conseguiu passar. <risos> uh! Ai, ah, eu não creio. Uh! Ali ah, reconta daí. 7 e 20 segundos. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu preciso comprar... E vai, vai logo, não demora. Tá, vamos pegar... Vou pegar a munição aqui, ó. Meu Deus, tu ainda tá envenenado? Porque é a erva azul ah, a gente que tira o veneno? Pegar. Né? Vou pegar uma erva azul também, vou pegar uma mais verde. Não tem, acabou o estoque. É, vocês vão demorar os dois minutos pegando o item, meu Deus, eu vou ter um chilique aqui. Tá, fechou, agora a gente tem munição aqui, né? Vambora, vambora, vambora! Vambora, <risos> cara! Ai, se ele tem vontade de dar um soco em cada um de da equipe. Tem, aqui. aqui. Sério, mais rápido! Um minuto! <risos> a gente tem que descobrir pra onde ah! vai! Tá, pra cá, pra cá. Tem que cuidar aqui. Aí, aí, é não, planta. Tá, bora, bora, bora. Caraca, hum. olha o tamanho desse corredor. Vamos, galera, a gente tem que matar Ah, vai embora, bichos. vai tu, vai tu, vai tu. Vai tem tu. que matar os bichos pra ganhar tempo. Ai. Não! Fiquei preso, ah. o cara botou bem na porta, na curva. Sai fora, tem que sair daqui. Vamos, solta. Ufa, soltou. Ele não vai parar de botar coisa, ali. Acabou tá, de botar mas... um cachorro. Morre, tá. O gente segredo ganha... é não se gastar matando o tempo inteiro, ele continua botando sem parar. Tem é, que seguir. É, mas a gente Nossa. ganha segundos, né, quando a gente mata é, os inimigos. É, tem né? isso, eu esqueci, é verdade. Caraca, vamos entrar aqui, ó. aqui ó Nossa, tem Ah, esse aqui cima. tem a chave. Morre. É, gostei, hein. Morre. Aqui, o código. Bora. Aí, aí, aí. Vamos botar aqui o código na máquina. Tem que desativar mais três terminais, eu não acredito nisso, galera. Caraca. Bom, vamos aí. lá. Morre. Toca a ficha, sai fora daí. Nossa, ele tá controlando o bicho. Ali, ali. Aí, faleceu. Morre mesmo. <risos> Bora. Pra cá. Vem se cá tem alguma coisa, vamos olhar. Dá é, as possível, armadilhas, possível. né, que esse miserável é. tá botando a armadilha bem na, na curva. O que, que aqui. é aqui em cima da mesa, hein? Morre. É ah, isso aí. <risos> tá, aí. Vamos, vamos tentar ajudar o maluco aqui. Um minuto, galera! Ah, agora o time tá indo junto, eu tô gostando, aí aqui, sim. folha verde, isso aí. Bora, ah. bora, bora, bora, bora. bora. Eita, tá! Que susto, né? Aí, aí, aí! Aí, aí, vamos, vamos, vamos controlar o outro terminal aqui. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Aí, só mais um, só mais um, ganhamos vamos meio lá. minuto. Pra onde agora, pra onde? Caraca. Tem uma mulher perto de uma, não sei se é o ativado ou desativado. Não, só tem que ter Só minha... quando conseguir, né? Caraca, eu tinha que tá Aqui, tá renascendo, sai é. tá fora daqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, não, não, não, não. Já temos a chave. Aí, aí, Caraca, a galera tá esperando eu fazer o bagulho. Ah, aqui. É. Bora! Que vamos pro final, vamos pro final, galera. Vamos, vamos. Eles... Ai, meu Deus. Vaza, vaza, vaza. Pra cá, pra cá, pra cá. Nossa, eu fico muito nervosa, gente. No céu. Ai, aí. É. Aqui vem, galera. Onde é que a galera tá? Vamos. Tem que esperar eles? Tem que esperar só quando todo mundo chegar. Ai, ah, meu aí, Deus. Aí, tá aí. Vendo. Uh, um minuto. Ai, ah, ai, Conseguimos segunda área concluída! Aê. Boa, time! Ah, esse time aqui tá bom, hein? Eu tava botando fé nesse time eu Ai, eu saber. não botei fé nenhuma. <risos> Achei que era um bando de demorado, mas agora eu tô botando fé. Tá, vamos lá. Ah, três minutos e pouco é bom. Ah, tá, vamos. Tem que construir. Destruir os bionúcleos agora. Uh -huh. Tá, vou pegar mais munição. Pegar até mais. Ah, não dá pra comprar. É, vamos pe pegar mais esse aqui. É. Nossa, é isso, né? Jesus tem tá 2,45. comprar mais um desse. E é e isso, né? Foi, foi, é foi, isso. foi, foi, foi, foi. Bora, bora. Dá uma olhada no mapa aqui. Caraca, é pra cá, né? São vários biônculos. Nossa, tô vendo que o negócio vai ficar te... Caraca, okay. é o Mastermind direto aqui! Não, sai fora, alguém ajuda! Não creio. Mas vai morrer, ou desgraça. Ai, tô me mexendo junto aqui, tô nervosa que eu tô. Morre! Cadê o maluco? <risos> Vamos pra cima dele, Tem então, que bora. destruir os núcleos. Morre, desgraça, como é que tu morre? Tô aqui tá vivo ainda. Meu Deus, olha aí! tá comendo um amiguinho. <risos> caraca, esse aqui é a um de morrer. Sério, 1 minuto e 24, Jesus. Nossa, tem cachorro aqui também. Bora galera, bora. Cadê o núcleo pra ganhar por alguma coisinha? Aqui, tá ativando aqui a Vamos porta. Ai, que tá isso, caraca, um cachorro. cachorro. Cheguei a cair pra trás aqui. Tá. Nossa, Foi. 50 segundos. Cadê a healer pra ajudar aí também? Sequência. Um minuto! Onde um é que a gente tá aqui? Tá pra cá então. Ah, a galera subiu, tem uns que ficaram. Tá bom, ver se não tem nenhum vem é, tá. um por baixo. alavanca! Puxa alavanca! Ah! Puxa a alavanca, ah, puxa a alavanca. A alavanca maldita! Não! É. Sai fora! Sai da frente! Não! Que caos Caraca, 30 segundos Não, garaca. 13 segundos já Tá, tomei umas paradas aqui, cadê o ah, Mr. 10 Rex? 10 segundos, vivo. agora, ganhamos Bora. Vamos, vamos, vamos, vamos, moleque Vamos, ativa aí Vem pra cá, vem pra cá vem pra Vamos. O que, que, que, que você tá fazendo? Caraca, ah, ah, tá aqui o Mr. X. Aí sobe tu, sobe tu Deixa ela se virar, vambora tá. Bora então, ela galera tá mosca. Ai, moca, e... <risos> não deu, galera, não I'm deu. Dead. <risos> Caraca, gente tem essa aqui. É um jogo bem diferente do esperado aí para um Resident uh, Evil, né? É diferente, é diferente. Mas é, é isso, né, galera? Um grupo ali tem que sobreviver, o outro tem que plantar ali os, as armadilhas, colocar os zumbis em alguns lugares e impedir que a galera fu fuja, né? É uma proposta diferente, né? Tem uns aí que vão gostar, mas eu sei que tem uma galera que tava esperando outro Resident Evil, né? É. Aí é pra ver a versão final, como é que vai ser o game no final das contas, né? Galera, acho que vamos encerrando o vídeo por aqui, né? Não deixe de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!